Essa noite, esse dia da história da humanidade, foi extremamente importante. Comemorando os 126 anos da eternidade de Oswaldo de Andrade, tendo as palavras dele aqui, acontece a morte, exatamente, de um dos maiores artistas de todos os tempos, dos maiores atores, daquele ator que sabe o que quer, que planeja, que sabe olhar, que tem pontaria, que sabe perfurar, que, que criou o poema da sua própria morte, nessa grandeza que tem David Bowie, que está com o nome escrito nas estrelas pela NASA. Então, é uma noite muito importante para a humanidade. Porque um artista fazer da sua morte uma obra de arte é uma maravilha, é o sonho de todo artista. E ele realizou esse sonho na vida inteira dele. E ele realmente, para o teatro, talvez ele seja o maior, o maior ator de teatro até agora. Porque ele tem um olhar que perfura, que vai, que viaja, e ele planeja.